Vai, mache. Beleza? Anota o canal aí, ó. Entra lá, tem uns videozinhos lá. Vai até Canameia. Legal. Legal. Hã? Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... São dez. Dez. É, um por vez, tá? Tem onze. É onze? tá é é, então tudo bem, cobra os onze. É, é, um por vez, né? É, um por vez. Tá. Não, o negócio bate na cabeça. Ó. Vai. Pera aí, velho. Bye, bye. Vai deu onze Isso. comigo, né? Nada, deixa eu só botar a luva aqui para mim. Tchau, bom serviço. Vamos lá! Vamos lá! Esticando na DS-116 Vamos sentindo o canalé. O tempo abriu. Tá lindo e maravilhoso. Alfabão, aê! E foi o dia do pessoal reconhecer o meu trabalho pessoalzinho lá logo cedo já chamou no selfie Agora o pessoalzinho ali no Cruze Branco Parou pra me cumprimentar Nossa, isso daí é uma felicidade que vocês nem imaginam Graças a Deus Deus tem sido bem generoso comigo Tamo junto aí Vou dar um abraço aí pro pessoal o Casalzinho aí do Cruze Branco aí Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Boa viagem pra vocês aí. Até o próximo vídeo aí. Fui.